Faltam poucos dias para o início do Salão de Extensão URGS de 2021, e tu já tá sabendo o que vai rolar esse ano? Dá uma olhada na programação dos três últimos dias do evento. A programação completa você encontra no site do evento, que vai estar com o link aqui na descrição. Coloca na sua agenda e vem para a extensão.